Considerações sobre a relação entre a televisão e a sociedade Anselm parte 3 É digno de nota, porém, que muitas observações sobre a televisão que mesmo hoje parecem muito pertinentes, como aquelas de Adorno, Anders ou Deborn, foram feitas em uma época na qual a televisão estava ainda em seu início, ou se aplicavam até então ao rádio, como eu já disse. Era a época das transmissões somente em preto e branco, em um só canal, transformando-se em seguida em dois ou no máximo três, todos estatais, muito educativos e pouco divertidos, quase sem publicidade, e que em cada caso transmitia somente da metade da tarde até a meia-noite, no máximo, quando terminavam com o hino nacional. Os mais jovens entre vocês só a muito custo acreditariam nisso. Foi todavia, precisamente naquela época, que hoje pode parecer bucólica ou arcaica, que foram lançadas as análises mais apocalípticas no que concerne o impacto da TV sobre a sociedade e sobre a vida cultural, social, política e familiar. Naquele tempo, personagens notórios, se me recordo bem, até o chanceler alemão da época, propunham instituir um dia semanal sem a televisão, porque esta era considerada bastante intromissora. Hoje, com a televisão ocupando na vida social um espaço que tem, em relação àqueles primórdios, um valor sem duplicado, quase todas as críticas desapareceram. Propor um dia semanal sem a TV suscitaria algo hilariante, comparável àquilo que talvez provocasse a proposta de todos nós caminharmos de quatro patas. Por um lado, isso tem a ver com o fato de que, frequentemente, é mais fácil reconhecer e, portanto, criticar os traços distintivos de um fenômeno quando este está em seu início, apesar de seus contornos poderem ser ainda disformes. Mas o que conta é sobretudo isto. Somente quem cresceu em uma sociedade sem televisão foi capaz de notar a passagem e de observar as mudanças. Para quem, diferentemente, a conhece desde o seu nascimento, pode parecer divertido discutir se a TV deve existir ou não, do mesmo modo que se poderia fantasiar um mundo sem gravidade. Vejo isto nos estudantes do curso de Arte e Mídia, na Academia de Belas Artes e dou aulas. As críticas à TV lhes interessam. Não lhes falta espírito crítico, sobretudo no que diz respeito aos conteúdos das transmissões, mas a existência da TV é para eles tão evidente e natural como a do ar que respiramos. Vem logo à mente a afirmação contida nos comentários sobre a Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, de 1988. O sucesso maior do espetáculo é ter feito crescer uma geração que jamais conheceu outra coisa senão o espetáculo, uma geração para a qual o espetáculo é todo mundo, e por isso lhe falta qualquer termo de comparação. Partamos, pois, do pressuposto de que seja a sociedade contemporânea a criadora da televisão, e que a televisão não obedeça a uma lógica autônoma. Não é a relação entre o raio de luz e a retina que nos explica a televisão mesmo porque essa relação não foi muito diferente para os antigos egípcios ou nem no tempo de Platão. Isto não significa, todavia, que a televisão e os outros meios eletrônicos caíram do céu. Eles foram implantados sobre a influência de antigos males. Uma sociedade que pôde inventar a televisão e fazer dela o supremo feitiço estava já evidentemente podre. E isto aconteceu porque era a continuação de outras sociedades inconscientes de si mesmas. Este é o ponto capital, frequentemente esquecido por aqueles críticos que apresentam a televisão como uma espécie de gênio maligno, uma caixa de Pandora, vindo inexplicavelmente perturbar uma vida que antes era harmoniosa e feliz. Na verdade, o ardor com o qual a televisão é aceita, praticamente em todos os lugares e sempre, não se explicaria se ela não encontrasse já uma situação de forte tédio que fez parecer preferível olhar uma tela. A solidão que comporta a televisão não seria suportada por quem vive em um mínimo de comunidade verdadeira. É particularmente difundido lamentar o impacto negativo da TV sobre a vida familiar. Fez-se notar que a tradicional mesa de jantar, em torno da qual a família se reunia, olhando-se no rosto e falando, desapareceu em proveito da televisão em frente à qual os membros da família alienam-se, olhando para um ponto de fuga comum, em vez de olharem um para o outro. Isto se os membros da família não dispõem de uma TV em cada quarto. Mas essa forma demente de vida familiar não seria difundida assim tão rapidamente se as pessoas não estivessem fartas de ouvir pela milésima vez os relatos do avô sobre a guerra e dos pais sobre o trabalho, ou as queixas sobre o tempo, ou sobre o preço dos tomates, Discursos que são eles mesmos, fruto de uma vida tornada esvaziada pela razão econômica. A mesa familiar era também um instrumento de controle, em que ninguém escapava do olhar vigilante do chefe da família, que queria ver se a filha se envergonhava ou ouvir determinado nome. Tudo isto não significa, porém, como querem muitos, que a TV foi um instrumento de emancipação ou de libertação dos costumes, mas significa que a específica forma de alienação que representa a TV, é a continuação de outras formas de alienação social, e não o resultado mecânico de uma invenção técnica.